Para quem já não vive uma boa fase, o México chegou para escancarar tudo. Mas para Charles Leclerc, não dá para ter ritmo pior que o mostrado no último domingo. Será mesmo? É o que a gente discute no vídeo de hoje. Olá pessoal, ligado no Grande Prêmio, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula Cerveira e antes da gente partir para o tema principal, eu queria pedir para você já deixar o seu like, também não esquecer de comentar aqui ao final do vídeo. E claro, se você não for inscrito, se inscreva no canal 2 do Grande Prêmio, a gente tem conteúdos bem legais, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, ainda o tema principal, a Ferrari sofreu no México, né? Acho que tanto na corrida como na classificação, o ritmo mostrado pela equipe italiana foi muito abaixo do esperado. E outra equipe que assumiu ali, digamos, provisoriamente a posição que a Ferrari tem né, na temporada de 2022 foi a Mercedes, né? A Mercedes se destacou muito no GP do México, aliás, o GP é da cidade do México, acho que é, ela tinha é, naquela corrida a grande chance de pelo menos vencer uma vez sequer é, na temporada de 2022, mas não aconteceu, né? Max Verstappen, mais uma vez, cruzou a linha de chegada em primeiro e agora detém o recorde de piloto com mais vitórias em apenas uma temporada, né? São 14 vitórias, muita coisa aí para o Verstappen que faz uma temporada dominante. E, bom, por que isso aconteceu? Por que a Ferrari foi tão abaixo no GP da Cidade do México? Bom, é... O local onde é, está o circuito Hermanos Rodrigues, é o local de maior altitude do calendário da Fórmula 1. São 2.200 metros acima do nível do mar. Então, para um local com uma altitude tão grande assim, é, o motor ele pode ser comprometido durante a corrida. Por isso, as equipes é, não gostam tanto de sobrecarregar o motor e focar na carga aerodinâmica dos carros. E nisso, a Mercedes, por exemplo, se deu muito bem. A Mercedes conseguiu deixar o carro estável na pista, que acho que é o grande objetivo das equipes é, em locais com grande altitude assim, é deixar o carro estável na pista. Por isso que a Mercedes pareceu ali ter é, uma grande vantagem, realmente ter a grande chance de vencer aquele, aquela etapa no México. Mas não aconteceu, né? E a Ferrari, por outro lado, a f 175 o carro da Ferrari, não se dá tão bem circunstâncias como a do GP da Cidade do México. Por isso eles tiveram muita dificuldade tanto na classificação como na corrida. A Ferrari já por vezes no ano disse que sua grande, é, digamos, sua grande carta na manga é seu ritmo de classificação. Nem isso aconteceu no GP do México, né? Acho que as coisas foram um pouco diferentes do que a gente esperava para a etapa mexicana e por isso que a Mercedes se destacou tanto, né? O W13 também é um carro que se dá melhor em circunstâncias como o circuito. É, Hermanos Rodrigues. Por isso que a Ferrari sofreu muito, por isso Charles Leclerc disse que é, com sobras foi a pior corrida da temporada de 2022. Foi realmente o calcanhar de Aquiles a Ferrari foi o circuito Hermanos Rodrigues. Então, pensando nessa questão aqui que eu trago para esse vídeo, será que o terrível México vai se repetir? Lembrando que nós temos ainda duas rodadas da Fórmula 1 2022 e a próxima etapa é o GP de São Paulo e Interlagos. Vale lembrar que a temporada já está bem decidida, né? aliás, já está totalmente decidida. Max Verstappen é campeão, assim como a Red Bull é campeã nos construtores, mas a Ferrari luta aí para terminar como vice-campeã nos construtores. Né? Tem uma vantagem ali sobre a Mercedes, de 40 pontos nessa segunda posição. A gente sabe que o campeonato de construtores é muito importante pelo dinheiro, né? Ia falar dinheirinho, mas na verdade é um dinheirão que as equipes é, ganham aí, dependendo da posição em que elas terminam o campeonato de construtores. E assim, é, se for para apostar, obviamente eu aposto na Ferrari. Acho que coisas muito doidas tem que acontecer para a Ferrari perder esse vice-campeonato. Acho que pode acontecer? Acho que pode. Um abandono ali, uma surpresa ali ou aqui, é, muda um cenário. É, para Ferrari, Ferrari, né? não só abandonos também, vai que a Mercedes vem em cima da corrida, a gente nunca sabe o que a Fórmula 1 vai nos entregar, vai nos oferecer, mas, é, obviamente, a Ferrari já tem bem encaminhado aí seu vice-campeonato nos construtores. A questão é que Interlagos, assim como o México, é, o, o circuito de Interlagos é de, tem uma altitude muito grande também, né? São 800 metros acima do nível do mar. Lógico que não é tão incidente como o GP da Cidade do México, né? O local ali onde o circuito tá. É, mas as dificuldades que a Ferrari teve no México, acho que podem se repetir num grau mais baixo talvez, digamos assim, até porque a Mercedes, por exemplo, é uma equipe que sempre tende a se dar muito bem no GP de São Paulo, até porque algumas circunstâncias, algumas características é, de Interlagos são parecidas com a da etapa mexicana, mas acho que a Ferrari é, não vai repetir esse terrível México, acho que pode encontrar algumas dificuldades, mas eles têm um tempo aí de uma semana, pelo menos separando as duas etapas, para tentar trabalhar e não repetir essas, esses problemas, né? tentar sanar esses problemas, pelo menos para a etapa de São Paulo. Depois, a última etapa em Abu Dhabi, acho que as coisas tendem a ser mais equilibradas, porque o circuito do GP de Abu Dhabi ele é muito equilibrado, ele é muito bem dividido. Então, acho que a Ferrari não vai ter tantos problemas lá como teve no México. Com certeza, é, o México chegou para escancarar as dificuldades da Ferrari, né? o que ela é, tem de difícil para lidar em 2022, mas é fato também que a Ferrari vivia uma fase ruim no campeonato, né? acho que para esse momento que a gente vive na temporada de 2022, a maioria das pessoas esperava que a Ferrari fosse se apresentar, fosse é, ter uma situação diferente do que tem, né? o campeonato talvez estaria diferente do que a gente pensava neste momento, mas realmente não aconteceu, quem sabe no ano que vem, né? porque esse ano realmente não rolou. Mas vamos ver aí como tudo vai rolar e como a Ferrari vai encerrar seu ano de 2022. Eu quero saber de você. Você concorda com o Leclerc? Realmente não dá para a Ferrari ter uma corrida pior que a do México? Deixa aí nos comentários, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no Canal 2, se você não for inscrito. Deixar seu like e seu comentário. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Te vejo numa próxima, até mais!